Então vamos lá, a negação, ó, sublinhar para interpretar, da proposição, se Antônio é funcionário público, então Maria não é gerente, corresponde a, então vamos lá, primeira etapa é interpretar, primeira etapa é analisar a questão. Então, analisando aqui essa questão, essa é uma questão de negação. Ficou muito claro para gente que é uma questão de negação. Negação de quem, Marcão? Negação do conectivo sem então. Acabou. Né? Primeira etapa, ok, eu já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Então, primeira etapa, ok. Né? É uma questão de negação do C, então. Beleza. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar essa matéria, de tanto você estudar essa matéria, de tanto exercício né, que você resolveu lá no nosso curso, vê se não faz sentido para você. Você resolveu vários exercícios. Cara, não tem como. Você vai memorizar o macete. Você já vai memorizar ali o comando. Pô, qual é o bizu para negar o C, então? Aí já vai estar tá na cabeça. Já vai estar tá aqui na tua cabeça. Pô, negação do C, então, é o um mané. É o mané. O que que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então o um gatilho já é automático. De tanto exercício por negação do centão cara já vai já vai estar tá na tua cabeça. Caramba é o mané. Pô, é o mané. O que que é o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então vamos lá, aplicando aqui o macete. Olha como é fácil. Se liga, bombeiro. Vamos lá, vou te colocar lá dentro, hein? Se liga, vai cair uma questão dessa na tua prova. Primeira coisa que você tem que fazer aqui para aplicar o macete é trocar o C então pelo E. Ó, primeira coisa, troca o C então pelo E. E depois, bota o mané para jogar. Mantém a primeira, nega a segunda. Então mantém a primeira. Nega a segunda. Então, eu vou negar a segunda parte. Ó, Maria não é gerente. Negar é a mesma coisa que inverter, hein, bombeiro? Ó, Maria não é gerente. Negando é o contrário. Negar é inverter. Então, a negação seria Maria é gerente. Então, mantém a primeira e nega a segunda. Então, a negação já está ali, ó. Como é que ficaria a estrutura lógica da negação? Ó. Já está aqui, ó. Antônio é funcionário público e Maria é gerente. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Letra B, Marco o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse?